Fala meus aliados, tudo bom? Eu quero agradecer demais por todo o apoio que eu tenho recebido até aqui. São 40 inscritos já no canal, eu estou muito contente com esse resultado. Você que tem compartilhado, pedido para os amigos, para a família me ajudar. Eu te agradeço imensamente por todo esse apoio nessa caminhada até aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo que é imprescindível para você que quer buscar a oportunidade de ficar rico com criptomoedas, vou te passar a dica fundamental para você não investir pesado pensando que uma moeda vai te deixar rico do dia para a noite quando as chances disso acontecer com essa criptomoeda são muito baixas e você vai entender por quê. Se você já é inscrito no canal, clica no botãozinho de gostei, compartilha para os seus amigos, pros seus familiares. Faz o seguinte: ó, tem um botãozinho de compartilhar aqui embaixo, clica nele clica no WhatsApp e clica no status. Compartilha aí e volta para cá. E agora se você já fez isso, já voltou. Bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. A dica é a seguinte: não compre uma criptomoeda apenas com o pensamento de: "Ah, hoje tá 10 centavos". Eu vou comprar e esperar ficar um real para me vender. Eu quero que você observa aqui esses números mudando. Esse aqui é o preço de cada criptomoeda. Esse aqui é o volume das movimentações. Basicamente quer dizer quanto que foi vendido e comprado. E aqui está a capitalização de mercado. Esse aqui é o indicador que você tem que olhar. Porque isso aqui indica quanto que vale o projeto. Aqui você vai ter a informação de que um Bitcoin vale 37 mil dólares. Esse aqui significa que todo o projeto Bitcoin está valendo 719 milhões de dólares. Ela é a criptomoeda mais valiosa atualmente e chegou a isso por ter sido a pioneira. Agora eu vou entrar até numa questão de nomenclatura. Bitcoin é original, a partir do Bitcoin vieram as Altcoin, ou seja, moedas alternativas, e receberam esse nome porque eu vou agora até entrar numa questão da nomenclatura. Bitcoin é original, número um. Depois dela é tudo Altcoin, ou seja, moeda alternativa, recebeu esse nome porque foi criada com base no Bitcoin mas foi alterada alguma informação dentro do seu código foi feito algum ajuste para se encaixar de determinada forma trabalhar de maneira diferente em um projeto específico e além da altcoin a gente tem as stablecoin ou seja, moeda estável e recebe esse nome por causa da sua baixa volatilidade porque ela segue como referência um outro tipo de ativo pode ser a moeda fiduciária né a moeda real dinheiro de papel ouro e no caso aqui o muito utilizado é o dólar então quando você vê ali o s o s quer dizer isso aqui é o stablecoin do dólar beleza acho que isso deu para entender né então agora voltando ali para capitalização do mercado para você entender como que uma criptomoeda tem potencial ou não e te deixar rico. É como que a gente vai entender isso? Através do potencial que ela tem de crescer e ser melhor do que as outras. Você veja o tamanho da diferença que tem do Bitcoin em valor para o Ethereum, o segundo da lista. O Ethereum não vale nem a metade do Bitcoin. Então às vezes você vai navegar aí na internet, você que está querendo começar a pesquisar sobre criptomoeda é, ou então vendo algum vídeo aleatório no YouTube, no TikTok, qualquer lugar aí você vê e passa lá um cara falando Ah! Essas três criptomoedas vai te deixar milionário Isso é um baita de um sensacionalismo feito para chamar atenção e uma grande mentira, porque a pessoa não tem como saber se aquela moeda vai ou não, de fato, deixar alguém milionário. O que existe é o potencial e o engajamento da comunidade para fazer com que aquela criptomoeda se torne mais valiosa. E quando eu falo em valiosa, eu não quero dizer aqui no preço de cada criptomoeda. Eu quero dizer aqui no market cap. Vamos baixar aqui para você ver. A gente tem aqui mais para baixo, pegar essa página como referência. Tem a ADA da Cardano, tem Doge, tem Avalanche... Polkadot, Shiba Inu, Polygon E dessa página aqui, olha só ADA, Avalanche, Polkadot, Polygon Não são apenas criptomoedas, são chamadas de tokens de governança Porque essas criptomoedas servem para administrar toda uma rede de criptomoedas Que são as blockchains Então existe a Cardano, por exemplo Uma blockchain, uma rede Dentro dessa rede, são criadas diversas criptomoedas. E dessas que são criadas lá dentro, uma é a principal, que é a ADA. Ela é a chamada token de governança, e carrega o nome de toda a rede. Então eu quero que você observa agora, o que, que tem para cima da ADA? Luna, Terra, né? que também é outra. Solana, BNB, Ethereum, Bitcoin. São todas blockchain, tokens de governança. Certo, então entendido isso, veja que a gente tem no meio delas duas raridades, Dogecoin e Shiba Inu, duas moedas de cachorro, que não custavam nada. Isso, novamente, eu quero trazer atenção para a capitalização de mercado, não apenas do preço de cada moeda. Elas não tinham nada de capitalização de mercado e hoje chegaram a este valor. Então vamos lá, gente. É, eu trouxe aqui a Shiba Inu para a tabela. Tá? Então esse aqui é o valor que ela está aí. Isso aqui é a quantidade de criptomoedas Shiba Inu que existem. E a capitalização de mercado. Digamos aqui agora que a gente invista R$50. E digamos aqui agora que a gente compre R$50 de Shiba Inu Nesse valor. Então eu vou colocar aqui total de Shib. Então para mim saber aqui quanto Shib eu consigo comprar, vou colocar igual 50 dividido por esse preço de Shib. Colocar aqui em números, então eu teria 494 mil chibis. Tranquilo para acompanhar até aqui, né? Quantidade de chips existente no mundo é a mesma. Para a gente ficar rico aqui nesse caso, a gente precisa que o chip passe uma casa para cá, esse 1 um aqui. Então a gente quer que esse 1 um venha para cá, para frente, certo? A capitalização de mercado dele vai alterar. Olha o quanto que ele tem que valer. Antes ele valia 55% bilhões de reais para ele valer uma casa decimal a mais a capitalização de mercado dele tem que chegar a 500 bilhões de reais e com isso os chips que eu tinha aqui 494 mil vão começar a valer 500 reais deu então, para entender isso né fácil para a gente fazer transformar os nossos 50 reais em 500 reais a criptomoeda shiba inu tem que valer a capitalização de mercado dela tem que aumentar em 500 bilhões de reais para ela valorizar uma casa decimal ali no preço de cada moeda se eu colocasse aqui então 100 reais então os meus 100 reais valeriam mil reais da mesma forma que aumentou ali uma casinha aqui vai aumentar uma casinha porém se acontecesse o inverso vamos colar aqui se acontecesse o inverso ao invés de aumentar uma casa Shibaino perdesse uma casa, os meus 100 reais se tornariam 10 reais. E nem precisa ser completamente, digamos que ele passe a valer aqui ao invés de três zeros, 10 ele passe a valer quatro zeros e cinco. Eu já teria perdido ali metade do meu investimento. A capitalização de mercado dele caiu, beleza? Então entendemos até aqui como que funciona. Mas é, mil reais que eu investo aqui eu vou ter 10 mil, isso para mim ainda não é ser rico, ser rico para mim é ter 500 mil Então a gente sabe que para mim transformar aqueles mil reais que eu investi em 500 mil Fiba Inu precisa de uma capitalização de mercado de 27 trilhões de reais Tá bom, vai, 500 mil é muito para uma criptomoeda que já tá conhecida então vamos abaixar para que eles mil se transformem em 100 mil reais. Pronto, agora a gente sabe que mil reais que eu tenho investido nele se transforme em 100 mil. O valor da criptomoeda tem que partir dos atuais 0,0001 para um centavo. Isso equivale a uma capitalização de mercado de 5 trilhões. 5 trilhões e meio. E quem atualmente tem essa capitalização de mercado? Ninguém tem. O Bitcoin hoje tem uma capitalização de mercado de 3 trilhões. Então o que eu vejo com esses dados é que a probabilidade de Shiba Inu te deixar rico do dia para a noite é inexistente. Por quê? Eu não acredito nunca que Shiba Inu, uma moeda de cachorro criada dentro de uma rede, então ela não é um token de governança. Então não vejo como essa moeda pode deixar alguém rico atualmente. E digo atualmente porque... Como eu disse no início do vídeo. Nem sempre ela teve esse valor de capitalização de mercado. Todas elas começaram do zero. Agora você vê que para mim fazer aqueles mil reais virar 5 mil. A capitalização de mercado tem que chegar em 280 bilhões. Aqui você vê que a Solana... Uma rede, uma blockchain, custa 148 bilhões. Depois vem uma stablecoin e depois vem a BNB, o token da Binance. Ela teria que ser aqui ó a quinta moeda mais valiosa. Então atualmente eu tenho para mim que ela não vai deixar mais ninguém rico. Essa moeda não vai enriquecer mais ninguém. Ela enriqueceu no passado, sim. Quem comprou ela no começo, quando não valia nada, pode ver aqui ó 2020. Quem comprou em 2020 e manteve por algum motivo ela valorizou bem aqui ó a gente vê em 2021 mas depois ela só caiu novamente e quem comprou ela aqui nesse topo aqui nessa subida vendo a valorização dela ou vendo o incentivo de pessoa a gente fazendo um vídeozinho falando que a moeda tá deixando rico comprou aqui e se lascou porque ela só caiu de lá para cá e eu acredito que vai ser só isso Pode ser que eu esteja errado, pode ser que ela supere o Ethereum, seja a segunda criptomoeda melhor que tem. Mas para mim as chances de ser criada uma nova criptomoeda com fundamento, chances de ser criada uma nova criptomoeda bem estruturada, capaz de superar essa Dogecoin e até algumas outras redes, algumas outras blockchains, é muito maior do que a dessa moeda deixar alguém mais rico. Então, em geral, criptomoeda que tá famosa, tá com uma capitalização de mercado enorme, as top 10, é improvável deixar alguém rico. Não tô dizendo que é impossível, é improvável. E por que? Você tem que comprar a criptomoeda antes dela chegar na corretora. Por quê? Para ela chegar na corretora, ela tem que ter todo um trabalho de... Acumular pessoas, acumular capital, ser notada, ficar famosa. E depois que ela atingir seus objetivos, aí ela vai ser listada na corretora. Aí ela é listada na corretora, aí ela vai terminar de dar mais uma alavancada até se estabilizar. Ou até perder, então, a potência, a força e fazer que nem a Shiba Inu aqui começar a cair. Então, assim, como nada é impossível, você quer arriscar e investir em shiba inu para ela te deixar rico investe um pouquinho só não põe um dinheiro muito considerável não viu põe ali uma quantia que não vai fazer falta dependendo de cada pessoa pode ser mil, da outra pode ser 500, da outra é 10 porque esse aqui não é jogo de loteria, não é na sorte você pode usar probabilidade tá bom meus aliados? esse foi o vídeo de hoje se você gostou clica aí no botãozinho de gostei aí embaixo Deixa algum comentário se ficou alguma dúvida, se você tem Shiba Inu, se você vai comprar ou então vai colocar em outro lugar. E se você não é inscrito, clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho já para receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo. E aí a gente se vê na próxima.